Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E o nosso encontro de hoje eu vou falar sobre a importância de você ser autoconsciente e observar os seus pensamentos. E o que, que eu tô dizendo aqui? Muitas vezes a gente julga, a gente fica reclamando, a gente está sempre competindo com outras pessoas. Aquilo que a gente tem não é o suficiente. E tudo isso é fruto do quê? de pensamentos, crenças, hábitos antigos, dos nossos vieses inconscientes. Então, se você deseja ter mais autoconsciência, você precisa observar e ser vigilante do seu pensamento, que ele vai existir, sempre. Não tem como a gente parar de pensar. O dia que a gente parar de pensar, talvez a gente... talvez não, né, a gente morreu. É... Então, a gente precisa entender que eles estão lá, eu preciso ser vigilante e aí sim eu vou compreender o como eu vou reagir perante a essas situações. Então, vamos lá? Eu vou fazer essa prática bem rápida aqui com vocês, para a gente observar o nosso pensamento. Permita-se pausar por alguns minutos. E traga toda a sua atenção para a respiração. Encontre uma posição onde você esteja sentado, sentada. E ao inspirar e expirar, ajuste o seu corpo, a sua postura. Visualize desde o topo da sua cabeça, o seu pescoço, coluna, pernas, pés. Inspire e expire. E sinta-se alinhado alerta e ao inspirar e expirar, mesmo que distrações, pensamentos surjam, apenas os observe e deixe ir. E hoje eu vou trazer para vocês uma afirmação. Para toda vez que a nossa mente distrair, que pensamentos surgirem, a gente observar esses pensamentos. Mas ao mesmo tempo, tentar fugir do julgamento, da comparação, da reclamação. Porque todos esses pensamentos nos tiram do momento presente. Então inspire e expira tranquilamente orienta toda a sua atenção para a respiração. E toda vez que você notar que a sua mente divagou, distraiu, você observa e você reorienta trazendo a afirmação. Eu sou o suficiente, eu tenho o suficiente e existe o suficiente para todos. Inspire e expira tranquilamente. E se surgirem pensamentos, julgamentos, note e faça a afirmação: Eu sou o suficiente, eu tenho o suficiente e existe o suficiente para todos. Eu sou o suficiente. Eu tenho o suficiente e existe o suficiente para todos. E inspire e expira tranquilamente. Trazendo de volta atenção para a respiração, para o seu corpo. Abrindo os olhos. E se quiser, fazendo essa afirmação ao longo do dia, toda vez que você observar um pensamento